Olá, pinguins! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje, como vocês estão vendo na tela, nós vamos jogar tambores clássico! Uau! É, a gente vai jogar tambores clássico! Caso você não saiba, temos um novo jogo em desenvolvimento na Unity 2D. Ah, enfim, ele vai lançar em breve para vocês. Mas hoje estamos aqui para jogar o clássico dos clássicos, a versão, a primeira versão, né? Na verdade é beta 05 né, que tá ali. Mas enfim, não, mas agora já está sendo completamente refeito. E tá muito bom. Inclusive a galera experimentou na Bring 13. Tá? Tomara que vocês gostem. É, eu já vi minha voz naquela época era horrível. Então assista com o seu próprio cuidado. E vamos nessa! <música> Então vamos lá, vamos começar a nossa jogatina, né? vamos lá. Primeiro, eu vou se sobre bem me vai, não avisei? Dizer... A gente pode começar comentando aqui, né? A logo... Com... Letra genérica... Um círculo completamente... Pixelado, alguém que esqueceu das linhas e tá tudo branco aqui nessa escrama. Esse braço que passa aqui por dentro tá incrível. incrível, O Options que nunca lançou, tá? Nunca lançou, ele só tá aqui, tá? E a gente deve estar de game, mas antes de começar, eu só ouça tudo. Tá, tá. Essa Oi coisa... em Vai! Eu não tinha trilha sonora, não tinha equipe, não tinha nada das desgraça. Eu não tô entendendo. Pelo menos eu tentava criar uma música essa aqui. Naquela época eu não tinha biblioteca gratuita do YouTube, tá? Não tinha, não existia. Então a gente tinha que. tinha que se virar nos 30. É, era isso, só tem isso, tá? O vídeo todo. Vamos lá, agora o start game. Tinha que carregar, olha a desgraça que é, tinha que carregar. Agora tem os vídeos que não são listados, aqui pra frente eles não são listados. Tá pra você não poder ficar pulando. Mas tem então, um gente fez isso, você. Assim. Aí, aqui, eu tô até 64 vezes, tá? Teve gente jogando, entendeu? A internet tá uma coisa tão incrível, gente. Eu tô. Eu tô internet, você está de parabéns! O vídeo só tem 39 segundos! menu de words hein é. É, a coisa era top era top só que não <risos> realmente só que não inclusive aproveitando aqui né que tá carregada essa coisa cá, você faz ver esses pedatos pra muito massa é muito doido word world but Percebe que a letra da música toda é World, World, World, World, World. <risos> é a besonha criativa, level máximo. Ai meu Deus, era mesmo. Ai meu Deus. Eu tava tentando, tá? É isso que importa. O que importa é que eu estava tentando fazer algo diferente nesse incrível mundo do YouTube e no mundo dos games também, né? Mas. Não deu muito certo, mas o que importa foi a tentativa. Carregamos a internet. Carrega novamente. Level 1, parte 1, né? É, é, créditos para minha internet, que não carrega muito rápido, mas tudo bem. Teve <risos> um dislike, né? Mas eu te entendo. Então, deu like. hoje em dia. Eu te entendo. Tá, aí até que. Eu tenho uma... O meu canal é. Sem comentários, literalmente. 55 pessoas jogaram, 50 pessoas que sofreram com a minha voz interna. Quando tinha, sei lá, foi publicado em 2013, né? Então tinha 12, não, tinha 14 anos. Já tava um pouquinho mais velho. Bem, voltando aqui porque a minha internet tinha caído. Vamos lá? Vamos começar, vamos começar já logo por essa tela inicial, né? Tambores level 1, parte 1. Com dislike, né? É incrível. Vamos lá. Num dia qualquer. Agora eu sou do adolescente. Num dia. Era pra ser em um dia qualquer. Dois tambores que não gostavam do planeta tambor. Que não são esses. Eu acho isso incrível. Porque esses aqui são os heróis do jogo. Mas, bem... Essa música marcou a minha vida, gente. Eu vou cantando ela, sendo horrível. Aí eu começo. lá, lá, lá. Construir um castelo feito. Fe... Ah! Construir um castelo feito com o centro do fim do planeta Tabor. Aí você percebe o nível de qualidade assim por centro do castelo. Né? Ah, era uma criança retardada. Eu... Enfim, e a cantoria melhor ainda, né? Enfim, e teve dois vilões, eles construíram o um castão, só que eles já, eles são gigantes, né? E os tambores, eles nascem gigantes. Para quem não sabe que tambor é isso aqui, tá? Obrigado. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. <risos> ok, agora começa o jogo para valer. Clica nos lugares do tambor até lá, exatamente, essa ideia. Haha, <risos> pronto. Pronto, eu não vou pegar a parte de criterial não. Eu, você percebe nível de qualidade desse tambor aqui, leva o máximo. Tá? Eu tô jogando a versão clássica, mas eu ainda vou jogar a versão nova, pra vocês verem como... Ah, como tá essa evolução, né? Quando hum, hum. a gente percebe o ano passado, né? É uma coisa muito doida. É muito doida. E como eu sei que a internet vai demorar, vamos ver aqui os vídeos recomendados. Bem, conseguiu voltar aqui depois de um século e meio. Vendo <risos> como estava aquela desgraça chamada de internet, mas tudo bem. Vou ter 20 segundos pra você ver. 42 pessoas sofrendo nesse aqui. Esse aqui é level 1, parte 2. É a, é a descrição exatamente isso, enfim. É, vamos lá. Agora ele pede pra fazer a mesma coisa do outro lado. É tipo um tutorial. É, é só isso mesmo. Vamos aqui tá pegando. Aí ele pula pro 4. Olha só a coisa, como é incrível. Não é parte 3, né? É parte 4, né? Aí agora, agora para finalizar o um nível, clique aqui. É porque meio que você vai uh, acabar com o inimigo, né? Vamos lá. Level um fim. A minha ideia era fazer aquela musiquinha de comemoração, tá? Cara? Aquela... É, vamos lá, que feliz! Você completou a fase! É isso! Aí foram até tantas pessoas que sofreram com esse som. Não, <risos> lá mudamos, um continue, né? Porque tá aqui embaixo, sem você CVC mas é. <risos> Ai, <meu Deus. risos> vamos lá. Tudo isso vai rodando. Ta-ra-ra-ra! -da -da -da. <laughs>